Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca. Pessoal, encomenda nova aqui ó. acabou de chegar do correio enviado pelo AliExpress. E se isso daqui for o que eu tô pensando, pessoal, eu vou ficar muito feliz porque eu tava muito ansioso esperando essa encomenda aqui. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Então vamos abrir aí que eu tô muito ansioso. <música> Já tô com minha tesourinha aqui, vamos começar a abrir aqui. Então, pessoal, isso daqui é exatamente o que eu tava pensando. Isso daqui é um gamepad em forma de arma, APP Gun Mini, que serve aí para iOS, Android, que funciona em jogos aí de FPS que tem a função giroscópio. Então, vamos abrir a caixa aí para conferir o que tem dentro, beleza? Então tá aqui, ó, pessoal, ó, vem nessa bolsinha aqui, ó, muito bonita, vem aqui na frente aqui, ó, PPGUM, logo da marca, e só pela bolsinha aqui já dá pra perceber que o produto é de qualidade, vem com esse zip aqui, ó, e vamos abrir, vamos abrir e conferir aí. tá aqui ó vem várias peças aqui então vamos conferir aqui peça por peça aqui vem um cartãozinho aqui da Pepegun que atrás é para raspar deve ser algum código aqui é o manual não vem muita coisa aqui é o cabo USB e micro USB Aqui é um negócio emborrachado com a logo da, da marca, com um velcro aqui, ó. deve ser para colar aí na, na, na manga da camisa. Aqui tem uma chavezinha Philips. Tem uns parafusos extra aqui, ó. Aqui, ó, vem duas peças aqui iguais. Essas peças aqui é para você colocar conforme o tamanho da tua mão. É, é a mesma peça, só que com tamanhos diferentes, né? Então você coloca conforme o tamanho da, da tua mão para melhor conforto aí. Aqui é o suporte do telefone. Vou deixar aqui do lado. Aqui é um trilho. Tem que ver para que que serve ainda. Ó, ah, vem uma armazinha aqui, ó. Não sei para que que serve. Eu acho que é só um chaveiro, chaveirinho para fazer um chaveirinho, né? Vem essa peça aqui. Deve ser para segurar. Vamos ver para que, que serve depois. E essa outra peça aqui. Aqui é um suporte para colocar a arma. Né? Pra... Aqui tem uma entrada aqui micro USB para carregar a arma. Logo aqui da marca. E aqui é a peça principal. Deixa eu tirar aqui essa bolsa aqui. Então pessoal, essa daqui é a peça principal. Ela vem aqui com os principais botões. Aqui é o analógico. Aqui tem um botão de liga e desliga. Aqui. Tem uma entrada USB desse lado aqui. Ó, ela não vem com as mesmas letras de um controle gamepad. Aqui nesse botão aqui, ó. É o F R5J e o EN. Aqui nos direcionais vem 1U, 21, 30 e o 4H. Aqui nesse botão ó, é o 8N6M7B. E aqui o botão de gatilho é o 9K. E tem esse botãozinho aqui, que eu não sei ainda para que que serve. Aqui nesse botão tem uma câmerazinha. Aqui é uma entrada micro USB que serve para tá carregando também por aqui. Ou pelo aquele suporte que eu já mostrei para vocês. E aqui é outro botão que eu já mostro para vocês. Deixa eu colocar aqui o o suporte do telefone. Pessoal, essa essa arma aqui serve como três funções. Aqui a gente colocou o suporte. É, virou essa peça aqui. Travou. Aqui coloca o telefone. Então, pessoal. A primeira função dessa arma é aqui. Ó, é um bastão de selfie. Coloca o celular aqui. Aperta esse botão aqui. Ó, que tem uma, um desenhozinho de uma câmera. E bate a foto. A segunda função... Eu virar aqui. Segunda função, ó, esse botãozinho aqui, a gente apertou ele, virou e virou uma arma. Aqui coloca o telefone e só jogar. E a terceira função, essa aqui, ó. Virou aqui, colocou o telefone, vem com essa peça aqui, e aqui virou um controle Gamepad. Então pessoal, essa arma aqui funciona com conexão Bluetooth. É, eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês bem legal dessa arma. Deixa eu ligar a, a arma aqui. Ela vem com motor de vibração aqui, ó, pessoal que quando a gente aperta o gatilho, olha só o que acontece. Cara, isso é muito maneiro. E então é isso, pessoal. É, eu vou deixar aí o link na descrição para quem quiser adquirir a arma. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.